E aí, tudo bem? Alexandre Nogueira mais uma vez com você e hoje com a minha ajudante especial... Lara. E a gente vai falar um pouquinho sobre quais produtos que você deve escolher para mandar para o produto Eds e como que eu faço essa seleção. Não é simplesmente escolher qualquer coisa e sim a gente leva em consideração alguns pontos. Então fica comigo aí nos próximos minutos. Quando a gente fala de escolher produtos, né, para mandar para o produto Ads, seja para o Magalu Ads, para o B2W Ads, eu acredito que algumas pessoas não fazem alguns filtros que são necessários, certo? E agora a gente vai falar um pouquinho do que, que é importante para poder mandar. Lembrando sempre, como sempre, não posso esquecer disso, senão eu fico bravo, né, o Mutch fica bravo, todo mundo fica bravo, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, senão você não é avisado pelo YouTube quando a gente lança um conteúdo novo, correto, Lara? Viu? Então, aqui minha ajudante já está com os produtos em mão. Quando você vai escolher, levanta os produtos aí para mostrar, a gente tem sempre várias opções, né? Igual ela tem aqui o joinha do Facebook, a vaquinha mimosa, e a gente teria diversos outros produtos para a gente poder mandar para ação nos marketplaces. E a gente tem sempre uma dúvida do que mandar, tá? E várias pessoas selecionam aleatoriamente. A gente tem que sempre pensar que uma boa oferta tem que ser enviada. Pode baixar aí, pretinho, se quiser, não tem problema. Não. Isso, só dá um sorriso sempre, você está aparecendo, né? tem que estar tá sempre sorrindo. Então a gente tem que estar sempre pensando que se a oferta não for interessante, não adianta ela ser exibida. E o que faz uma oferta interessante? Primeiro de tudo, a qualidade do que foi feita. né? Se a foto do anúncio está bem feita, se a descrição daquele anúncio está correta, ao mesmo tempo, se a gente tem um bom preço, um preço competitivo perante ao mercado, Afinal, o comprador não é besta e ele sim pesquisa, e a gente também tem que levar em consideração o frete, porque o frete é um tipo, é um dos principais fatores e decisivos fatos para compra ser finalizado, tá certo? Se você analisar em um e-commerce, grande parte das vendas não são finalizadas por causa do frete. E quando eu vou selecionar um produto para mandar no produto Ads, não vai ter milagre. Ele simplesmente vai ser exposto. Então, se ele for exposto como uma oferta ruim, não tem anúncio, como diz o carequinha Marcio Eugênio, nosso amigo, não tem anúncio bom que salva oferta ruim. Então, antes de você mandar o seu próximo produto a próxima vez, faça esse checklist qual o canal que eu vou trabalhar, qual o perfil dos meus compradores nesse canal, se eu já tenho um histórico de venda, quais as regiões que mais compram esse produto e como que está o meu frete, e ao mesmo tempo, se for buy box compartilhada, se você tem chance de ganhar essa buy box ou se tem pessoas muito mais baratas que vocês. Tá certo? Então se o seu preço for competitivo, o frete for legal, a gente pode mandar oferta, certo Larinha? Combinado, então, manda bala lição de casa, façam aí e até mais, dá um tchau aí preto. Valeu, galera. Fala aí, se inscreve aí no canal e deixa o seu like. Dê o um like no vídeo e se inscreve no canal.